Agora que você está sentado ou deitado, você pode mudar sua posição, ajustar sua posição até achar uma posição que seja confortável para você, inclusive durante o exercício, que é importante que você esteja sempre confortável. Se você já achou essa posição confortável, você pode agora fechar os olhos. Durante alguns instantes, eu vou pedir para você simplesmente observar a sua respiração sentir. Como você respira, sem fazer nada de especial, somente observar o ritmo da sua respiração. Qual é a parte do seu corpo que se mexe quando você respira. Se acontecer durante esse exercício de você ouvir algum barulho vindo lá de fora, ou pode ser também que pensamentos venham à sua mente durante esse exercício, se for o caso, se concentre na minha voz e nas suas sensações físicas e mentais. Não se concentre nem nos barulhos, nem nos pensamentos. Não se culpe, simplesmente não se concentre neles e deixe-os passar simplesmente, se concentrando na minha voz e nas suas sensações. Agora que você está instalado confortavelmente, eu vou pedir para que três vezes você inspire pelo nariz e inspire pela boca. Você pode começar. Uma segunda vez. E uma terceira vez, inspire pelo nariz. expire pela boca lentamente. No final, você pode respirar naturalmente. E perceba a sensação de calma que está aos pouquinhos chegando no seu corpo e na sua mente. Agora você pode prestar atenção nas partes do seu corpo que estão encostadas em contato com alguma outra superfície. Talvez a sua cabeça esteja em contato com um colchão ou com uma parede. Os seus ombros os seus braços, perceba o contato das suas costas com a cadeira ou com o colchão, contato dos seus glúteos, suas coxas, os seus calcanhares ou seus pés em contato com o chão. Perceba essa sensação de tranquilidade está começando a invadir todo o seu corpo. Agora você vai começar a relaxar o seu corpo inteiro, da cabeça até os pés. Você pode então prestar atenção na sua cabeça. E começar relaxando o alto da sua cabeça você pudesse relaxar cada raiz de cada fio de cabelo. Relaxe sua testa, relaxe suas sobrancelhas, como se a cada respiração você pudesse aumentar o espaço entre as suas sobrancelhas. feche os seus olhos, sinta talvez as suas pálpebras mais pesadas, perceba o ar fresco que entra pelas suas narinas quando você inspira, repare que esse ar é um pouquinho mais quente quando você expira. Relaxe suas bochechas. Relaxe cada músculo dos seus maxilares, seu queixo. Você pode talvez abrir um pouquinho a sua boca. Perceba agora que a sua cabeça, o seu rosto estão perfeitamente relaxados. Agora preste atenção na região da sua garganta, do seu pescoço. Deixe essa região ser invadida pela sensação de relaxamento. Deixe o relaxamento invadir os seus ombros. Pode ser que você sinta os seus ombros se abaixando um pouco sob o efeito do relaxamento.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 perfeitamente, relaxados. Essa sensação de calma, de tranquilidade, vai continuar se propagando por todo o seu corpo, e agora você vai relaxar as suas costas. A cada respiração, você sente Todos os músculos das suas costas mais leves. A cada inspiração, as tensões das suas costas vão embora aos poucos. Você pode relaxar cada músculo das suas costas ao longo de toda a coluna vertebral. Do alto até a parte mais baixa da coluna. Você sente suas costas mais leves e você pode perceber agora que suas costas estão perfeitamente relaxadas. sensação de calma, de paz, de leveza, vai chegar agora no seu tórax, você pode observar a presença da sua respiração no seu tórax, seu tórax que levanta um pouco a cada vez que você inspira, que se abaixa a cada vez que você expira. Relaxe a sua barriga, sinta o relaxamento de cada músculo do seu abdômen. Observe a presença da sua respiração calma, ampla, na sua barriga, que levanta cada vez que você inspira. Se abaixa cada vez que você expira. Relaxe toda a sua região pélvica, seu perinho, seus músculos glúteos. Perceba agora a sensação de total relaxamento. Presente no seu busto. Você agora vai poder relaxar as suas pernas. Comece então relaxando cada músculo das suas coxas. Relaxe seus joelhos. Relaxe as batatas nas suas pernas. Relaxe seus tornozelos. E relaxe seus pés do calcanhar até a extremidade de cada dedo.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 Primeiro eu vou te explicar como você vai inspirar pelo nariz, prender a respiração durante alguns segundos, contraindo todos os músculos do seu corpo, da cabeça até os pés, e em seguida você vai poder expirar pela boca com força, para jogar fora essas tensões. Você pode começar, inspire pelo nariz,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 Perceber a sensação de leveza, de calma e de relaxamento físico e mental. Agora que você está perfeitamente calmo e sereno, eu vou te convidar a te imaginar como uma lagarta. Você é uma lagarta, uma larva e você está confortavelmente instalado dentro do seu casulo. Esse casulo é extremamente confortável. Você se sente muito bem dentro desse casulo. Você conhece ele muito bem. Você já está dentro desse casulo há bastante tempo. Você está nele há tanto tempo que você nem sabe que existem outros lugares, outras possibilidades. Ou talvez você não lembre. Você não se mexe dentro do seu casulo. Mas apesar desse casulo estar confortável, chega uma hora em que esse casulo começa a se transformar. Aos pouquinhos, por causa de uma intervenção externa, esse casulo começa a se romper. Chega um momento em que você cresceu, você se modificou, você não é mais o mesmo, você já não cabe mais nesse casulo, você é grande demais para esse casulo. Esse casulo começa, então, naturalmente a se romper. E com esse rompimento, você consegue se esticar pela primeira vez. E é com uma grande surpresa que você se descobre. Você nem sabia que você era tão grande. Você nem sabia que você era tão colorido e tão bonito. Você libera pela primeira vez as suas asas. Você nem sabia que tinha asas. Então você descobre que sabe voar. Você bate as suas asas, começa a voar. Você voa, voa e descobre o mundo à sua volta. Você descobre que o mundo. É bem maior do que o seu casulo. Agora, você tem toda a liberdade para voar. Você aprecia e saboreia cada segundo desta liberdade. Você voa muito mais longe do que jamais você poderia ter imaginado. A cada batida das suas asas, você sente o prazer de poder ir longe. Aproveite desse prazer de ser livre. sinta a alegria que toma conta de você sinta o prazer a satisfação de se descobrir muito maior do que você imaginava sinta o prazer e a satisfação de se descobrir muito mais forte do que você imaginava. Consolide em você essa satisfação, esse orgulho de descobrir suas novas capacidades. Se encha de todas essas sensações positivas, de prazer, satisfação, orgulho. Tenha consciência da sua capacidade a se amar e a se orgulhar de si mesmo. Essas sensações agradáveis de amor próprio de orgulho estão gravadas dentro de você. Você pode ativar essas sensações quando você precisar ou quando você quiser no seu cotidiano. Agora eu proponho que você deixe aos pouquinhos a visualização da borboleta e que você comece a voltar para esse lugar onde você está, aqui e agora. Você pode visualizar o lugar onde você está, o seu quarto, a sua sala. Você pode voltar a sentir o contato do seu corpo com as partes do seu corpo que estão encostadas na cadeira ou no colchão a sua cabeça, as suas costas, os seus braços, as suas nádegas, as suas coxas, os seus pés. Você pode começar a se reconectar com os sons vindos lá de fora. Você pode inspirar e expirar com energia para se redinamizar. Você pode começar aos pouquinhos a mexer o seu corpo, talvez as suas mãos, os seus pés, a sua cabeça. Você pode, é claro, começar a se espreguiçar, bocejar. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.